amigos ligados no sexto round, está no ar edição de número 371 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas, e essa semana trataremos da divisão até 61 quilos tem uma amizade destruindo a dinâmica esportiva dessa divisão contornos interessantes a luta do último sábado foi polêmica e a amizade entre Aljamã Sterling e de Vale Chiville, vai criar uma cena feia nesse esporte aguardem o que eu estou falando e para debater isso, temos o time caseiro completo aqui, começando por ele. O nosso Sheik Lucas Carrano, enviado especial diretamente do Bahrein, que está passando muita fome, porque está no mês de, do Ramadã, né? Carrano já não come há muitos dias, já perdeu 12 <risos> quilos, deu uma, chupa, uma chupada grande, né Carrano? Como vai? É, fala, Renato, amigos do sexto round. É, eu não, não posso nem fazer meu, meu jejum intermitente aqui, em paz, que eu sou obrigado a ser alvejado por, por essas piadas maliciosas, é, com 32 segundos de programa. É um negócio assim, o público do sexto round já clama nos portões aí do sexto round corporation pra que é, o Carrano seja deixado em paz em alguns momentos, mas numa <risos> coisa você tem razão. Começou o ramadã, que é os portugueses lá de Portugal chamam de ramadão, inclusive, que é o meu mês favorito pra se estar no, no Oriente Médio porque quer dizer que as ruas estão vazias, o trânsito tá madeira. Hoje, da última vez que a gente foi gravar aqui, eu falei com vocês, né? Saí do escritório, era seis horas, cheguei aqui em casa sete cacetada. Hoje eu eu saí tipo cinco e pouquinho, cheguei aqui. Antes, cinco e meio, já tava em casa, irmão. Bom pra caramba. Por mim era 11 meses de ramadã e um cem. Mas muda alguma coisa na Falando sério agora, muda alguma coisa na tua muda. vida, alimentação. Tirando o trânsito e não, não. Mas, alimentação, você não é obrigado a fazer nada, né? Não, não sou obrigado a fazer nada. A única coisa que você não pode fazer, porque você tem que ver que o. Aqui não é um país laico, like, não, né? Aqui não é um país like, né? Que nem o Facebook. Mas você não pode, por exemplo, eu não posso me alimentar em público na frente dos outros, durante o sol, né? O tempo que o sol tá no. Então, assim, eu não posso ir no Mac Donuts, pegar um, não tá patrocinando a gente, né, mas foda-se, pegar um Big Mac, sai comendo na rua, uma casquinha de sorvete, ou uma o que água, se assim, você não se pode. O que acontece se fizer isso, Carrano? Multa de 100 em que dá mais ou menos 200 e poucos dólares, e você pode ser preso e tal, mas assim, na é. verdade é um processo e uma multa, Pô, aqui lugar legal, é bom hein? brincar com isso. Essa nova, do Oriente... <risos> Essa nova Iguaçu do Oriente Médio aí tá saindo caro, hein, porra. É. É. Mas Cê, mas existe não... a chance de apanhar na rua se você fizer isso? Cara, apanhar não, porque o pessoal tá meio fraco. Sem se alimentar, né? Não, mas, mas o, o, o que pode acontecer, e eu já vi acontecer assim, mas o pessoal foi. rolou uma. Acho que esse ano passado eu vi uma notícia seguindo umas páginas, e era isso, tipo assim, alguém passou, pô, os caras lá jejuando, e o maluco passou comendo e ficou tipo comendo na frente dos caras. E aí, os malucos já tava piroca das ideias já, chamou a, a lei, né? Botou os caras na lei, e aí eles tomaram a multona lá, não sei como é que deu o que deu o processo, se chegou a ficar preso mesmo ou não, mas é problemático. Mas chamaram, assim, pra, pra mim não chamaram, muda nada. Um... O famoso MC Papo Reto, né? Que é o. É, exatamente. <risos> Bom, vamos, vamos seguir aqui. Temos ele também, claro, o Gra grande galã de Niterói, o nosso narrador do UFC Brasil. Como vai, querido, essa semana? Tô sabendo que você tá de mudança, encontrou um apartamento em São Paulo e já começaram as obras, né, André? Como vai? Ah, já, já, tudo bem, galera. Beleza? Prazer estar aqui de novo. Essa segunda-feira agradável, aprazível nessa, na Grande São Paulo. Já agora, pô, já tô com um astral bem melhor, bem melhor mais calmo, encontramos apartamento, essa semana a gente já começa o processo de mudança, mas como você disse, né? Antes de mudar, a gente tem que quebrar a paredinha, né? Quebra a paredinha aqui, bota a prateleirinha ali, entendeu? Sobe um banheirinho a colar e assim a gente vai sendo feliz. André, você sugeriria ramadã em São Paulo pra facilitar o trânsito também? <risos> em vez de rodízio, <risos> Já né? tentaram Sábado... rodízio, então. Já tentaram rodízio e não deu certo, pô. Talvez o Ó, ramadã é a solução. Sugestão, então, pro, pro governador. De segunda a sexta é rodízio aqui, né? Sábado... Mete o Ramadã sábado, pô. Que aí o trânsito flui, porque sábado o trânsito que é, é ju... ruim pra caceta também. É, e curiosamente, o Ramadã é o oposto do, do rodízio, né? O rodízio é onde você vai pra comer churrasco sem limite <risos> e o Ramadão é onde você para de comer, né? Parabéns, que Carrano, curioso. muito boa. Parabéns. Vamos começar o podcast Eu treino todos I have. I it I eat and I sleep. Bom, no sábado a gente teve Fight Night direto do Texas, né? San Antônio, a luta principal foi Corey San versus Marlon Vera, e o Marlon Vera não apareceu, né? Ele começou a lutar a partir do terceiro round, fez um terceiro round bom, um quarto round mais ou menos, e o quinto também sumiu de novo. Uma atuação do Marlon Vera, assim, inexplicável. O Maia falou na transmissão: começou a conjecturar se o cara tava machucado, com um problema pessoal, né? Porque não tem nada a ver com o Marlon Vera que a gente viu nas últimas rodadas, mas o juiz ainda deu vitória pro Marlon Vera, né, que provavelmente o sobrenome do juiz é Vera, né, já é complicado isso, mas, e aí, o Corey Reagan passou de fase, teve uma atuação muito boa, eu marquei 4x1 Reagan e ele vai ser o terceiro do ranking agora na atualização na terça-feira, e aí ele desafiou o Merab Duvalesville, né, o Ville tava lá com o Aljaman Sterling na plateia e aceitou a luta de cara, né, disse não, uma ótima luta, eu quero, vai ser Legal, etc e tal. Só que, meus queridos, André e Carrano, o cara já venceu o José Aldo Piotr Yan em sequência. É o número um do ranking. O Tyroshot Shot já é dele, de repente já era na última rodada. Agora é com certeza dele. Só que não vai lutar, porque o amigo é o campeão. O amigo, não. Segundo do Vale Civil, é o melhor amigo é o campeão. É né? o brother. É o brother. Parece o. O chão dos brothers? É o brother. O Carrano é já traz via... esse. É aquele que os dois viajam junto pra Tailândia e tiram foto de mão dada um com o outro. Vão, vão de brother de mel. <risos> brother de mel para Tailândia. Bom, é, é tipo... Eu não sei se é tipo Mahashev e Habib, porque o Mahashev e o Habib são amigos desde 10 anos de idade, né? Mas são são parças e não vão lutar. Aí tem duas linhas de pensamento. A primeira delas é o Vale tá fazendo uma grande cagada, porque a janela de oportunidade no esporte é pequena, né? E se o bonde, o cavalo laçado passa, é, ele, porra, não vou lutar, não vou lutar e na próxima rodada pega um cara duro, perde, acabou. Nunca de repente nunca mais volta, né? Esse é o primeiro ponto de vista, amigos, amigos, negócios à parte, pô, faz um bem bolado aí com o Sterling, cada um treinando no lugar, depois volta-se amigo que é difícil também, né? A competição é muito, fala muito mais alto, mas essa é uma linha de raciocínio. A outra é amizade, e nem a força do tempo, é assim, não luta com amigo. Obrigado. Amigos não lutam porque a amizade, o amor, o afeto, o carinho, fala mais alto do que o dinheiro. E o dinheiro não deve ser o governador das pessoas, e sim o amor. O dinheiro não André traz felicidade. Evedo. André Azevedo Lucas Carrano, o que, que vocês acham dessa situação e como... Qual lado vocês apoiariam? O do Pouco Pirão, meu primeiro, a minha família primeiro. Bom, deixa eu, deixa eu pular, não vou falar o que eu ia falar. E o outro é a Amizade é Mais Forte. Hum, Quer começar, Carraninho? Ou vou eu? Cara, pode, pode começar. Eu sei que você tem opinião polêmica aí, Mamilos. E eu não, vou, a minha... Vou, a vou, minha vou... A é meu... bom que depois eu saio eu saio como o bonzinho da história. <risos> mamilos é... Mamilos são polêmicos, Amigos! como eu diria. Mamilos! É... É... É... Isso é muito boa. Olha só, eu acho que a parada é a seguinte. Claro, tem essa história da amizade dos dois, mas eu creio que já deve, já deve ter alguma conversa ali de bastidores. Primeiro que, assim, eles não vão lutar, definitivamente. Além da amizade, eu acho que o Amman Sterling sobe de peso ganhando ou perdendo do Serrudo, ponto. O cara não fica mais de galo. Será? Porque, eu acho, eu acho. Já tem dificuldade de bater o peso. Mas o cara tá André... ficando mais novo. E vai abrir espaço pro Merabi, cara. Deixa eu te perguntar. Principalmente. Vai. Vamos imaginar a seguinte conjuntura, ele vence o Henry Serrudo, em uhum. primeiro lugar, se ele vence o Henry Serrudo de forma polêmica e tal, há espaço para uma revanche imediata, mas duvido. vamos dizer que isso duvido, é um caso duvido. de exceção, duvido. é uma exceção, ah, tá. né, vamos lá, vamos dizer, ele vence o Serrudo, e aí o, o próximo Tyrell Shot é do Sean O'Malley, o rapaz mais popular da divisão, que é um casamento maravilhoso para o Sterling, e ah. se bobear, o Aljaman Sterling faria mais dinheiro lutando com o Sean O'Malley do que lutando com o Volcanoj, que campeão lá é de cima, e aí o Dana White fala, ó, oh, Sean O'Malley, Quero que eu lute com você. Ele vai subir no auge com o um cinturão, com tudo lindo, na maior bolsa da vida dele, com um adversário que é na teoria fácil para ele, André? É, eu acho primeiro que eu acho que o, o já... Já deve. Não, esse é um ponto. Esse é um ponto a ser, a ser colocado, sim. Porque é um ponto que interessa ao estrônio, tem, não tem dúvida. E o Shannon Miley deve ter algum acordo já amarrado com, com o UFC, alguma cláusula por ali, porque você vê, ele está quietinho, tá na dele, o Merabe ganhou, ele não desafiou, tá quieto. Então, ele eu creio que seja o próximo da fila. Mas assim, será? Será que. Não tem, ele já vem falando, o Sterling já vem falando que vai subir de peso. O Sterling já vem falando que vai subir de peso já tem um tempo. Seria uma oportunidade, porque o, o timing de Volkanovski que Pantera, que está se desenhando mais para o meio do ano, seria perfeito para ele. Aí vamos dizer, tá bom, ele ganha o Cerrudo, continua no Galo. Aí vai pegar o Sean O'Malley. Cara, quando que ele vai lutar de novo contra o O'Malley? O O'Malley já está um tempo sem lutar. E aí, beleza, ele ganhou o O'Malley. Mas tem o Merab, uma hora ou outra ele vai ter que subir. Vocês acham que ele, Você, na tua opinião, você acha que ele enfrenta o O'Malley para depois subir de categoria? E aí, dá a vez para o Merab? É, eu acho que isso é o mais provável, porém, todavia, isso já seria uma quebra de pacto, porque o pacto é ele lutar com o Serrudo e subir. Então, assim, pode ser que a gente já veja uma ruptura se ele não cumprir a palavra dele, mas vai é ficar exato. muito sedutor para o Sterling é, não lutar com o Sean O'Malley. Eu acho que, assim, é, é uma daquelas difíceis de passar. E o UFC, cara... obviamente, prefere Sterling e O'Malley do que Vale ou e O'Malley por cinturão vago, né? Tudo bem, cara mas olhando pra a, a equipe do Sterling, olhando pros negócios seria muito mais bacana o Alderman subindo pro Pena e o Merab fazendo um cinturão interino com o Omelie o Omelie tá ferrado de todo jeito, que vai pegar um wrestler brabo, que é o Merab, vai pegar um wrestler brabo, que é o Alderman, ou vai pegar um wrestler brabo, que é o Cerrudo. se o Cerrudo venceu o, o Alderman Sterling, possivelmente o Cerrudo não vai, não vai pra de cima eu acredito, tem, tem mais é que ficar no um peso galo, e principalmente se for o Sean né? ele vai lamber os beiços, então eu acho que o Omelie tá ferrado de qualquer maneira, e eu acho que o ele vai fazer dinheiro para o UFC com qualquer luta, principalmente se for contra o Cerrudo. Mas essa tua, essa tua situação do, do, do Aldi Amém continuar, pode ser sim. É uma quebra, como você disse, de palavra e outra. Cara, é muito difícil dele bater o peso. Muito difícil. Ele bate, assim, se comprometendo. Então, eu, eu creio que ele quer se testar na, no peso pena e se ele subir perdendo ou ganhando, eu acho que ele nem volta. É, eu acho que pode terminar mal por dois motivos. Eu lembro muito bem, vocês lembram também, de Rachar Evans e John Jones, né? Tinha todo um discurso de que... Que não lutamos, somos amigos e blá, blá, blá. Foi só o Rachad se machucar, né? O John Jones entrou no lugar dele pra luta com o Shogun e o Rashad história. virou campeão e, né, o Rachad saiu da academia, porque a, a equipe meio que tomou o lado do John Jones que era a sensação, né? Assim, no final das contas, são dois competidores e no final das contas, os dois trabalharam a vida inteira pra ter o cinturão. Agora, Carrano, o que, que, que você acha que pode dar dessa situação e pode acabar mal de outra forma também, né? Tipo, por exemplo, o Stalin vai lutar com o Serrudo e, de repente, aí, em maio, né? Então, março, abril, maio, então faltam dois meses aí, um mês e pouco. E aí, o vencedor dessa luta ainda vai ficar uns três meses pra voltar e tal. Pode ser que o, o ele pense assim, ah, vou pegar uma outra luta aqui. Aí, ele pega o Corey Reagan, que é o que desafiou ele, que faria mais sentido de ranking. Ou, a gente descobriu hoje que o Umar Gomedov, o primo mais novinho do... Não é o mais novo, porque o Usman é mais novo. Ele é o irmão mais velho do Usman, né? Mas, os que, dentro dos que estão no UFC, é o mais novo, o Mar É, O Omar disse hoje no Twitter que foi oferecida pra ele, ele contra o Dvalesville, main event do Fight Night 13 de maio, que é perto de Sterling e Cerrudo. ou seja, na teoria, um deles ficaria ali de reserva pro Pay Per View. E foi oferecido, e ele aceitou, e só não vai rolar porque o Valesville tá machucado. Então, ele falou, olha, se recupera logo, eu quero lutar com você em junho e julho. Aí, olha, olha olha o pepino. O Valesville vem seu José Aldo, o Piotr é o número 1 um do ranking. Ele, porra, se botar na linha de tiro contra o Marnor Magomedov que tem um jogo parecido com ele é o 11º do ranking, ou o San Sanhagan também, é, ele pode muito bem perder qualquer uma dessas lutas e, e o cavalo laçado passou, né? O que seria triste pra, pra, pra biografia dele também, concordo? É, cara, não, eu acho que você tem, você tem razão e aquelas duas afirmações né, que você fez lá eu acho que elas nem são contraditórias elas podem ser complementares por um motivo de fato, pode ser amigos, amigos, negócios à parte. Agora, por outro lado, eu não tenho... Na... Eu... Do ponto de vista, assim, do cara não querer, ah, não quero lutar contra meu amigo aqui. Não tem problema, campeão, se você não quer lutar com ele. Mas entenda que, por conta disso, você está se colocando numa posição mais difícil, diferente, é pior, melhor. Enfim, aí é uma questão de ponto de vista. É, o que não dá depois é para reclamar de falta de oportunidade, para reclamar de dificuldade. É, ele teria essa chance de disputar o cinturão. Não vai disputar porque fez essa opção voluntária de não lutar e está arcando com as consequências. Se estiver tranquilo com isso, meu amigo, vá lá, não lute, não faça. A grande questão que eu acho é o seguinte, é, a gente tem que ver um outro aspecto aí também da história, que é como essa tensão constante pode afetar. Eu não duvido da amizade dos outros, não conheço pessoalmente o o Aldiaman Sterling, nem o Merab de Vachiliville, não sei, eles dizem que são muito amigos, eu, eu acredito nessa, nessa declaração, mas só colocar uma pulguinha aqui atrás da orelha que é isso também, essa proximidade, um dos dois lados dessa relação, parece estar se colocando numa uma situação mais difícil constantemente, claro que o Aldiaman Sterling já, já subiu a montanha, mas ele subiu a montanha mais por uma questão de timing, porque ele chegou lá um pouco antes do que necessariamente falta de mérito do Merab, que tá vindo vencendo todo mundo também, e até agora, desde a hora que que o Merab foi chegando perto, quem tá abrindo mão pra não prejudicar o relacionamento, é ele. Ele é que não vai lutar, ele é que vai fazer. Vamos ver se daqui pra frente acontece esse cenário que o, que o André falou, do Sterling falar não, eu abro mão, mudo de categoria, porque aí meio que dá uma equilibrada no lance. O que pode rolar também, eu não descartaria mais uma vez, é uma possibilidade é, daqui a um ano, o Merab, como você falou, tem que pegar outra luta, vai pegar o mano Magomedov, pô, vai pegar a cara, o UFC certamente sacaneando o cara por ficar travando a categoria, bota ele pra pegar um adversário que tá 10 posições atrás tudo isso acontecendo, uma hora ele vira e fala assim Ah, meu irmão, quer saber de uma coisa? Tô de saco cheio disso só eu ficar cedendo aqui E aí o negócio vai pro vinagre E os dois acabam saindo na mão aí é, Mesmo que seja, às vezes ainda Tudo que no, no, publicamente ainda meio bonitinho Mas às vezes a coisa pode dar uma complicada Não descartaria Gente, também Só pra colocar um terceiro cenário aí é, Mas tem, tem um ponto também, vocês estão falando do Merab Travar a categoria e tudo, mas olha só Se não tivesse o Shannon nessa equação Eu concordo com vocês Ele estaria sendo um, um pé no saco Ali o UFC e o Dana poderia puni-lo. Mas nesse caso tem o Xan. Então o Merab agora, ele não tá incomodando em nada essa história dele não lutar com, contra o áudio, Aman. Inclusive, eles nunca foram emparelhados. Então, essa história vem à baila numa potencial luta. Mas eles nunca foram emparelhados e o Merab virou as costas e falou: não, não luto com o campeão. Entende? Então, é, é porque nem chegou que... a oferecer, né? Porque eles Sim, já fizeram, já o... deixaram claro que. É, eles já deixaram claro logo de cara que jamais lutariam um com o outro. Então, a partir do momento que ele tá lá, ele já passa. Eu concordo que o Chan O'Malley é um atleta que. Que fatalmente furaria a fila. Mas ainda assim, uma coisa é você for, falar assim, pô, olha que esse cara foda que a gente tem aqui, vamos trazer ele e passar ele na frente de todo mundo, porque, pô, ele tá arrasando, etc. e tal. E outra completamente diferente é ficar com essa impressão assim: olha, o número um tá sentado ali e o resto da, da, da galera tá. Aí. É tipo você tá na fila do tipo, supermercado esperando alguém buscar alguma coisa e falar, não, pode passar na minha frente aí. Aí vem o outro, não, não, pode passar na minha frente aí, que, e você vai continuando no número um da fila. Você sempre é o próximo e vai deixando as pessoas passar porque você esqueceu alguma coisa pra trás. É isso isso que tá acontecendo, e isso pega meio mal pro UFC, assim, o boxe tem até uma regra, que não tem no MMA, que é a obrigatoriedade do campeão defender o cinturão contra o número 1 um do ranking dentro de um determinado intervalo de tempo, porque isso traz uma certa legitimidade, né, é, é ruim pro UFC, o ranking do UFC já é desmoralizado o suficiente sem isso, e fica mais ainda quando ele passa a ser só um número, entendeu? É, agora, não tá com cara de que sei lá, eu entendo que pode dar zebra, mas não tá com cara, né, Carrano, você viu o, o vídeo, né, do gravado, de que o, o rapaz na torcida, o, o Dvalesville tava lá no Texas. O rapaz na torcida começou a gritar, luta com o Sterling, luta com o Sterling. O, o Dvalesville pulou a grade para bater no maluco e disse, eu vou F a sua cara. Ou seja, o, o cara é passional, né? Não tá, no, tipo assim, a amizade é tão forte, o elo, né? E Kobe Kobe e Tomás então, Vidal já, já dividiram quarto, né? É, quantos, copos de cerve... quantos copos de cerveja ele pode ter tomado ali também? É. Tem tudo isso, né? É. Cara de folga, um monte de balde de cerveja, bebendo de cerveja de graça, amigo. Pô. É, tem os barbitúricos, né? Não é. sei, é. nunca se é. Tem a galera que tá bebendo aí e, pô, fazendo né? Fazendo coisa que não deve, né? Na, na TV aberta, né? Pô. Então pode ser mais um tomando, Bebendo e tomando antibiótico, né? Junto, aí dá um, dá um reverter. Ó, oh, mas isso tudo que a gente tá falando depende do resultado, claro, de Aljamã Stanley em Cerrudo. Dia 6 de maio, é o mesmo evento, né? Chad do Bronx versus Pneu da Ariush. E, e se o Cerrudo vence, o nota é desatado, né? Se o Cerrudo vence, aí faz o Cerrudo vs O'Malley, aí o Sterling, o, o Valesville, espera um pouquinho, luta com o Sam Reagan ou mesmo o Omar, porque né, o timing não vai favorecer ele só esperar. Só que se o Cerrudo vence, não, não, não tem nada do que a gente tá falando, não tem treta nenhuma. É só se o Sterling vencer o Cerrudo. A pergunta que eu faço pra vocês é: quem é, quem é favorito? Quem vocês acham que leva essa luta? O Cerrudo tá muito tempo parado. Né? Já tá mais velho. Vocês acham que ele é o mesmo de antes? Ou o Sterling é favorito pelo timing? Eu acho que o Serrudo é favorito, cara. Eu nunca aposto contra o Serrudo. Aquele moleque é muito embaçado, tem um drive de competição diferente. Eu tenho certeza absoluta que tá parado, mas tá se matando de treinar para pegar esse, esse cinturão de volta. E tem uma coisa que você fala: ah, se o nó tá desatado se o Serrudo vencer. Rapaz, eu não duvido absolutamente nada que esse cara vença e bata o pé e fale assim: ó, agora eu vou lutar na cima, entendeu? Aí é outro nó, né? E aí dá é outro, outro nó. Nó. Aí aí o... tem, é, nó. Aí você nó tem... aí você tem... Ferrou, porque aí você tem Xanomaly contra Merab por um cinturão interino, uma luta ruim pro Xan, que pode e ser... o Sterling segue lá, né? Porque vai subir com derrota. Entendeu? eu acho que ele sobe de Pô, qualquer maneira. irmão, imagine. vou te falar uma parada. Né? Com o Dan não é. Então ele vai ter que cruzar com o Merab em, em algum ponto, cara. Eu acho que esse cara não fica no galo. Eu acho que é, o, cara, é, é a última corrida. Tá ali. na hora de rever essa amizade? Não, hein, André? Acho eu vou... é, cara eu <risos> Tá saindo muito caro isso, brother. Pô, é atrapalhando eu tô, eu tô a, a, a gente, tá a gente e deixa eu lembrar pra eu vocês sei. uma coisa, Carrano antes de, de passar a palavra pra você eu sei que estou te interrompendo e peço perdão não, relaxa é, vamos lembrar que teve um certo momento na história do MMA que Ronaldo Jacaré poderia ter é, enfrentado o Anderson Silva e não enfrentou porque eles treinavam na mesma academia e a gente sabe como é que terminou essa história, né o, o, o Jacaré não teve a chance de disputar o cinturão, nunca teve e o Dana White, inclusive, que é Macaco velhíssimo nesse, nesse esporte, já avisou, vai terminar mal. E aí? É, mas você sabe que nessa época aí, e eu sei porque eu tava, tava bastante na X-Gym, não sei se você tá falando de 2011, 12, por ali, até 13, o Jacaré falava que lutaria com o Anderson pelo cinturão. Pelo cinturão é, ele falou que ele lutaria. O Anderson é, falava mas, de jeito nenhum. É, mas sabe meio que aconteceu, né? Ele chegou num momento em que ele falou isso uma vez e a resposta foi: então você vai ter que mudar de academia que aqui hoje só não é, fica. Foi, pegou e pegou aí pegou, pegou. acabaram que a resenha parou e ele não disputou é, o cinturão. É, não disputou. E depois o Anderson trocou de academia, foi fazer o camp nos Estados Unidos, Black House e E, e o e tempo -la -la. passou, né? É, pois é. Eu, eu ainda acho que deve haver uma conversa do Shannon Malley já, alguma coisa engatilhada com o UFC, assim, de algum lugar garantido. Falar assim, ah, você vai pegar o vencedor, o próximo title shot é teu, porque, cara, ele lutou contra o Ian, tá quietinho, tá esperando, então acho que alguma coisa está engatilhada. Agora, a gente está falando essa história de subir, a gente tem que lembrar que não é só subir e pegar o Volkanovski. Possivelmente vai ser o vencedor de Volkanovski com Pantera, né? E, e tudo indica que vai ter um UFC no México, né senhor? Porque tem, temos três campeões mexicanos hoje, né? Então, e pode ser do Volkanovski ganhar e abandonar o peso pena também. Pô, ainda tem essa, cara. Tá tudo intrincado. E tem, não, ó, não, e se e ele tem perde, time. tem revanche imediata também, né? Não tem... Então é, é lá e cá. Ainda tem isso. E tem o timing, né? Quando que eles vão lutar? Semana Fight Week, sei lá? O Carrano que é bom Dessas datas aí E, e quanto luta diria, de novo? Assim, Tem tudo isso né? Pô, Eu diria que assim, É uma luta entre eles Pela forma como tá, Não tem nem anúncio Os caras não parece Que tá nem em camp Antes de agosto Sem chance é. É, Não tá com a menor cara De que vai ter Acho que julho Tá com, com a maior cara De que vão trazer O John Jones de volta Talvez o McGregor E tal Pra dar um Não sei Um dos dois Pra, pra dar um gás Nessa Na International Fight Week Agora Só eu ia falar um detalhe Você tava falando Sobre a luta Do, do Henry Serrudo E do Do Alderman Sterling Rapaz Acho que o Danão, White Se tiver da Caut duplo os dois perder, ele torcia nessa luta, né, pra isso. Pô, tá torcendo pra lesão, né, pra alguém machucar e entrar o Xenomali, porque de qualquer jeito, quem, quem quer que ganha, não sei como é que casou essa luta, porque qualquer um dos dois que ganha, dois caras que não tem uma relação boa, assim, com... não é que não tem uma relação boa, mas não é uma relação fácil com a empresa, sempre difícil de negociar, aquele negócio lá e cair, e os dois, em caso de vitória ou de derrota, podem acabar causando aí um pouco de, de transtorno, digamos assim, pro plano da organização. Mais uma vez, tô falando sobre o ponto de vista do evento, sobre o ponto de vista de de quem tá ali casando as lutas e organizando. É curioso como é que parece que nesse caso não tem, assim, tem ruim e menos pior, né? Não vai ter muita saída sem, sem fricção, não. É, e eu gosto do apelido que o Cerrudo deu pro Shannon O'Malley, né? Ele, aquele cabelo, ele parece o Ronald McDonald. Aí o Cerrudo chamou ele de Ronald McDonald's. Carrano, explique, por favor. Bom, para. É porque o Ronald McDonald é o mascote, né? o palhaço lá, o mascote do McDonald's e METH, que é M-E-T-H, né, e não Mac igual o sanduíche, é metanfetamina, que é uma epidemia é, nos Estados Unidos e que deixa as pessoas com uma aparência física um tanto quanto desgraçada, por, por dizer é. assim, ele ficou parecendo o, o Ronald McDonald da carreta furacão pra, pra trazer é. pro, pro exemplo brasileiro, só Boa. que com droga agora, também, né, tem esse outro detalhe. Agora olha só, a gente, e eu me incluo nesse bolo, porém já virei essa chave de uns tempos pra cá, de uns dois anos pra cá. A a gente sempre coloca o Homelli contra aquele cara como aquele cara que vai pegar um wrestler e vai morrer, um cara que não é bom, um cara que, ah, não, não vai. A gente tá botando aqui o Merado, o Serrudo e o Sterling como caras que atropelariam o Shannon Melly, mas olha, ele já mostrou, e principalmente contra o Piotrian foi uma luta equilibrada, claro, decisão dividida, mas ele já mostrou dele, que é que de verdade. Ian, cara. Pô. Eu apostei é. nem contra o Pioterian aqui. O meu na reta, eu sou então, maluco, que... André, não tenho nada a perder, pô. Eu não lembro. Ninguém me respeita mesmo. Ninguém me respeita. Eu vou dar umas o moleque é de... Ver... Não é maluquice não, cara. O moleque é de verdade, cara. A gente tem que lembrar isso, hein? Tem que lembrar disso. Não eu acho que, não É... Sei, cara. Eu acho que o... C... Dessas três, eu acho que o Cerrudo é a melhor luta pra ele. Porque o Cerrudo ele não é um wrestler tão pragmático. Ele quer trocar, ele tem um boxe bom, ele... Ele não é... Ele nunca foi, né? Mesmo sendo campeão olímpico, tirando as primeiras lutas dele no MMA, ele sempre misturou bastante. Agora, o Valesville com, com o Sean ele tá com uma cara de 30 quedas convertidas e 70 tentar. E jogo de grade e não. porra. O Merab com qualquer um, né, cara? Se o, é, Merab com, o Merab na academia com o Bob, ele não faz sparring de jab direto. Ele vai pra garrafa para ficar fazendo o que ele faz, né, cara? E aqui é, é, entra a na... gente, o Dona White não quer muito o Merabe campeão, né? Não, não. não. Eu <risos> acho que só. <risos> eu inclui... acho que pouca gente quer, né, cara? A verdade é essa. Eu acho maneiro. O estilo de luta dele, eu sou maluco. Eu gosto Nem de. Nem o melhor né? amigo dele quer, pô. Porque se ele for campeão, o melhor amigo dele não vai ser mais. É. Ele numa situação tão ruim que nem o melhor amigo dele tá torcendo por ele, pô. É, contra... Cara, olha só, pra quem faz uma leitura um pouco mais profunda do MMA ali dentro do octógono, cara... Chamou a, a gente luta... de rasa, hein, Carrano? Não, de pô, jeito nenhum. Isso aí, o... Eu falei que ninguém me respeita <risos> aqui, há três minutos atrás, eu fico feliz que é, o André vem e comprove isso em tempo real. Não, de jeito nenhum. O, cara, ele deu show na luta contra o Piotrian. Pode não ser aquela coisa linda, aquela luta linda de trocação plástica que nem o Amélia, que nem o Adesanya, o Anderson Silva, mas, cara, taticamente, e o jeito que que ele tratou o Piotrinho, cara, ele deu um nó no cara, lutou muito. Catenatio bom, do, do MMA? A retranca italiana do MMA, o Catenatio do MMA, isso, ele pode, faz aquela... Não, não é bonito, mas funciona. É isso, o Carrano é isso. meteu uma referência agora Carvalho, catenatio, um total, não entendi nada. total de três pessoas, entre 40 mil vão entender. Aí o André ainda, cara, tão gentil, tão... Não, claro, é o Catenatio, né, ainda tentou é. fazer um, né. Porra, Carrano, ajuda, cara. Catenatio, Pô, podia né? trazer um... Eu vou tentar Trazer melhorar um pras próximas vezes. Podia meter o Celso Roth, pô. O Celso Roth do MMA. Ficou mais fácil. É, Celso o... Roth. Ele ficou é, machucado Roth. por dentro, que você falou que ele é raso. Ele é, quis meter é, o Katia é. Natcho, né? Pois Celso é. Roth, também tá bem conhecido como Sexy Roth, né? Celso Se Roth. Roth. Ele que foi vocal. Dave Lee Roth. Dave Lee <risos> Celso mais Roth. Mais um. Meu Deus. Dave <risos> é Lee a cruz. Uma nova entidade nasce. Bom, vamos embalar. Chega. Pelo amor de Deus. Acabou! acabou, É o é Brasil! Cabou. Júnior Cigano do Brasil meu querido Carrano, mais. um já grande acabou? abraço pra você. Já? já acabou? chega. Não aguento Por... mais vocês também, tem mais o que fazer. Carrano, um abraço pra você. É, quero saber como está a semana na Nova Iguaçu da Arábia Saudita, no Bahrein, claro. Para, para, para. para, para ah. Parem as máquinas. Breaking news. Ai, que Carla que... Esparza está grávida. Que isso. Tinha alguém, que alguém era aqui? Tinha podcast. Baby. Começa de novo. alguém? Começa de, alguém? de novo o podcast pra eu falar só disso. Pera aí, ela tá grávida de um de nós três? Pô, quem tá mais perto? É vocês, né? Eu já vou deixar o meu, já vou tirar o meu eu fora só... aí. Ai, meu não, Deus. Não, tá grávida. Tá aqui, tem a foto dela aqui, do, tô vendo aqui no Sherdog. Ela e o, e o marido aqui, que tem, pô, tem a cara Parece de. Parece com de, um contador. É, desenvolvedor o... Olha, de software aqui. Carla Parza também era uma campeã bem pragmática, né? A dona White o não de deve vale estar Chiville, triste do... com essa notícia. Pela. Será que ele vai tentar engravidar o Valesville pra ver se resolve <risos> essa. É, talvez. Mas, Carrano, por favor, abraço da cobrinha também. Olha, eu poderia ir aqui no, na bola de segurança, né? Falar, pô, vou mandar um abraço a cobrinha pra juizada. <risos> Boa, na, boa. Não é bola do segurança, ah, não, é. de segurança ah, não, Ele tá suindo com segurança, segurança do shopping lá, do, do, da segurada da toalha, não, do enganou. Ele não esqueceu ó, essa história cara. ainda, cara. Que susto. Seja, pro pessoal que é, é 30 a mais, vai é lembrar do óleo inê que passava aqueles caras na rua vendendo as não, vozes. Mais uma pinga, tá ping, precisava pingar ah, óleo Iner nesse ouvido seu Para tirar a cera, porque você não tá escutando direito. É, é bola de segurança. Porque eu poderia é. falar aqui que o juiz roubou e tem não sei o que, ou que foi mal, mas eu vou mandar um outro abraço da cobrinha. Que ele é só pra, pra ser a cereja no bolo de má sorte de um cidadão chamado Alex Pérez. Porra, oh. o cara mais cagado de pombo da história do planeta Terra. A luta dele contra o Manel Cap foi cancelada. O Manel Cap até passou um pouco do ponto ao é, expressar sua frustração. Porra, viu a frase que ele <risos> meteu? Um covarde morre várias vezes na vida Porra. antes da, da morte. O cara teve um ataque epilético. No... O cara teve uma mas confusão sabe por quê? e o Manoel foi lá e jogou mas tem, mais... Tem, mas tem background, tem, tem... não vou dizer que tem motivo. Mas tem uma historinha aí. O Manel Cap acusou o Pérez de ter espiões no treinamento dele, durante o camp dele. Então tem uma aí ele história ele envenenou aí. eles, igual a KGB, e o... pegou no, no, no Alex Pérez e ele teve uma convulsão, foi isso. É, é tipo isso, tipo isso. Mas, mas teve essa historinha, assim. Por isso que o cara tava amargurado desse jeito, creio eu. Cara, olha o retrospecto, só pra justificar essa abraça cobrinha. Olha o retrospecto recente de 2020 pra cá, dos últimos três anos, tá? Na verdade, nem 2020, cara. Praticamente 2021, porque era no no dia, foi no final de 2020, né? em novembro de 2020, ele teve uma luta contra o Beno Moreno cancelada, aí perdeu pro Davidson Figueiredo, luta contra o Matt Schnell cancelada, depois luta contra as caras Carol cancelada, depois três lutas seguidas contra o Matt Schnell canceladas em 2021, depois outra com as caras Carol cancelada, perdeu pro Pantoja, cancelada contra o Amiral Base, cancelada contra o Caicara France e agora cancelada contra o Manel Cap. Em dois é, aí, anos. É. Aí começam um, a é coincidência, quatro, cinco, seis, né? Sete, aí não. Vai vender, vai vender. lutas canceladas canceladas e ah, duas derrotas. Não, vai vender, vai vender capinha de celular, porque não tá dando pra ele nunca. <risos> então fica é, aí... pra ele, eu vou fugir da obviedade aqui e mandar esse abraço da cobrinha pro, pro querido Alex Pérez, porque pelo menos o abraço da cobrinha ele vai ganhar, né? Já que lutar ele não luta mesmo, então vai ficar com o abraço da cobrinha pra ele. E tomara também que ele não, e que ele não se ferre muito com, com o problema de saúde que teve, porque senão minha piada perde 90% da graça se ele tiver é, mal de saúde de verdade, né? Meu querido André, um grande abraço pra você, é, tenha uma ótima semana, que a, a, o novo apartamento né? traga boas energias e vibrações para a família, tudo de bom. E se quiser fazer aquele seu serviço, tem um abraço do aqui Pachequinho, mas também tem o um serviço, né? O Instagram, Sim. André Azevedo 39, que você vai fazer no Fight Pass essa semana, por favor. Tem, inclusive eu ia subir um, um vídeo no meu Instagram, eu tenho feito uns videozinhos marotos assim, não faço nada elaborado que nem o Renato com roteiro, nada não. Pego a câmera, ligo, vai de primeira, sem texto, sem nada, por isso sai, sai às vezes as coisas meio, meio malucas ali mas eu ia fazer um vídeo falando da conjuntura do Peso do Galo. Aí eu cheguei outro, fiquei o dia inteiro fora com as crianças, shopping, não sei o que, cheguei em casa e falei, bom, vou fazer meu vídeo. Aí eu entrei no YouTube, aí tinha um vídeo do Renato falando sobre o Peso do Galo, sobre o couro, e falei, ah, vou assistir. Era exatamente o diagrama que eu tinha na minha mente ali, o caso, o final do vídeo, os casamentos, eu falei, bom, Renato já fez, tá feito, então eu vou, aqui, vou a mim. Alexa pô. É, não, eu falei, eu vou me recolher aqui a minha, a minha humildade da minha pequena cobertura, né, da, da internet, vou deixar meu amigo brilhar e, pô, fez um roteiro maravilhoso, concordo plenamente com o que você falou lá e a gente complementou essa, essa resenha hoje Mas esse, esse fim de semana Não tem o UFC, é, estou de folga No fim de semana, somente com resenha UFC Fight Pass, vamos ter a Jéssica Andrade A Batistaca com a gente Que vai estar no UFC 288 é, em ação Que né? é a irmã gêmea do nosso editor Leandro né Ah é, são parecidos, é? <risos> é, já <risos> apelidaram ele de Leandro Batistaca Já na última ah, é? vez Inclusive eu não, eu não não, vi... os dois nunca foram vistos no mesmo ambiente Então a gente não sabe nem se é a mesma pessoa É, pois é, eu não, vi, não vi foto do querido não Estaremos juntos quarta-feira né? Vamos almoçar juntos, Sim. inclusive, nós três, né? Eu, Sim, você verdade. O Leandro, né? Que Você o Carrano, que vai pagar, Carrano, né, André? É claro, Tem... pô. Conta comigo, pô. Tem... Ai, graças a Deus, que eu tô Deixa quebrado. Comigo. Tô pode, pode, pode contar comigo, vou levar vocês Um, um estrela Michelin aqui pra gente a é? gente almoçar. Pode ficar. você ah, vai na borracharia, lá. Na borracharia é. Michelin para almoçar. Vou parar de comer <risos> hoje já. Bom, vamos parar de, de, de, de lorota então. Um abraço pra audiência desse fim de semana. Vai pro Pedro Serpa, rapaz. Encontrei o Pedro Serpa. A gente com, encontra as pessoas em bar, boate, essas coisas, né? noitada. Pô, encontrei o Pedro Serpa no, no negócio de, de... Aquele banheiro família, rapaz. Que pirâmide? Não, pirâmide de shopping, cara. De, que troca criança, que, que as mães vão trocar as crianças. Cara. Fraudário é a palavra Fraudário, que você quer isso, falar, Encontrou né? é, o cara no banheiro, teve, não teve manjada, não, né? <risos> Encontrei o cara no fraudalho. Eu, minha mulher, ele, a mulher dele. Pô, você, é o André, vai só reza aí, mulher, Então, um abraço aí pro Pedro Serra. Prazer te conhecer, irmão. O abraço do Pachequinho esse fim de semana vai pro Lucas Alexander, que fez a segunda luta no UFC. Lutou muito bem, venceu muito bem o Steven Peterson. E o nosso querido, o Carrano não falou, mas o nosso querido Joel Ojeda, o árbitro que fez aquela cagada na luta do Vera contra o Sam vai entrar na fila do Tapa na Cara aqui da, da Vila Madalena. Pode entrar na fila aqui na Vila Madalena, a vila já tá grande pra caramba, Entra aí no, como dizem em Portugal, né? No rabo da bicha pra tomar o seu tapa na cara. Tem, quem tem nesse, nessa fila do tapa na cara? John Jones, né? Tinha. Não, não. O primeiro da fila é o nosso querido ex-campeão de 77 quilos, Tyron Woodley. É. Pô, o André Tyron também quer, fica batendo em aposentado, pô. Aí, aí é fácil, é. eu Quero bater no. <risos> Me ajuda aí. Valeu, o bateu Entendeu? nele, Enfim, Encerra logo essa bagaça aí que a gente tá vamos, falando. Muito de vamos, vamos embora. Chega. A gente tem que tchau, fazer um podcast tchau. só falando besteira. Pronto, vamos é. fazer um desse inteiro. É, se, se, se, se, se, se soltar um. Um pouquinho mais as coisas a gente sai preso desse podcast, André. Abraço a todos, escutem também no Spotify, no Google Podcast. Ah, vocês sabem, tchau! It's all over!